Bom, exercício tranquilinho aqui. Vamos tratar de MOSFET, né, que é o nosso novo nosso novo cavalo de batalha. E já fazendo um, um spoiler, é, hoje eu gravei mais uma dessas entrevistas, não sei se vocês viram que eu gravei uma entrevista com o com o professor Fabiano, semana passada. Essa semana, hoje, agora à tarde, eu gravei com o com, com Marcelo, que ele é dono de uma empresa, ele é sócio de uma empresa de amplificadores. Eles projetam e constroem amplificadores. E foi um papo bem bacana, com, bem focado, focado em aplicação mesmo, em eletrônica no mundo real. Como eu ganho dinheiro com eletrônica. E assim que a gente... Consegui editar, eu vou subir aí para vocês darem uma olhada nisso. Acho que ficou bem legal e lá ele fala da importância do MOSFET, como que o MOSFET mudou a cara da, da indústria de amplificadores de áudio, sem contar o quanto, como o MOSFET mudou a cara da eletrônica digital, né? Isso a gente vai falar semana que vem. Bom, então vamos pensar aqui. Um exercício um pouquinho diferente do que a gente tinha que a gente vinha fazendo até então. Aqui eu tenho uma fonte VX e eu falo que ela, é, que eu, gar, eu garanto para vocês, por alguma mágica, que esse transistor está em saturação. E aí o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, como que eu posso representar esses, esse circuitinho aqui por um modelo equivalente? Qual que seria a impedância ou a resistência equivalente vista por esse circuito? Ou vista quando eu colocasse uma carga nesse circuito? Alguma sugestão de como encarar este problema? Estou repetindo. A ideia aqui é, é como se eu estivesse procurando um equivalente de Tevennâ para esse circuito, mas não é um equivalente de Tevennâ, porque ele não tem uma fonte aqui. Ele é só, ele é, nesse caso aqui ele está como um circuito passivo. Mas eu quero um achar um circuito mais simples, um circuito linear que descreva o comportamento desse transistor. Então eu quero achar qual é a impedância que eu veria aqui nesse ponto. O senhor, se eu, eu, tentaria, eu tentaria fazer alguma coisa parecida com a gente fazia com o BJT, né? Não sei se... Sim, e como que, e qual que seria a ideia? É, coloca uma fonte, né? Faz um modelo dele simplificado, é uma fonte que você está forçando uma corrente, né? E vê o, o ramo, né? Como é que fica. Perfeito. Os ramos, a análise deles. Uhum, é isso aí. É Essa exatamente a ideia. Se a gente pegar. Ups, e colocar aqui uma fonte que eu conheço e aí olhar qual que é a corrente que vai passar aqui, eu vejo qual que é a impedância vista nesse ponto. Então é um modelo equivalente. E aí a gente, para fazer isso, a gente tem que usar o modelo do MOSFET. Então vamos lá, vamos usar o um modelo de polarização aqui, tá? Porque esse, essa fonte é uma fonte de tensão contínua. Eu não estou olhando, eu não tenho sinal aqui em nenhum lugar, então eu não preciso olhar o modelo de pequenos sinais. A gente usa o um modelo de polarização mesmo. Então aqui eu tenho o meu gate. E o modelo de polarização do MOSFET, ele tem aquela descontinuidade entre porta e fonte, que é a, o capacitor, esse capacitor de controle aqui do MOSFET. E do outro lado ele tem uma fonte de corrente que estava... Solta, né? Aqui tá o meu dreno que tava solto. E aí eu fui lá e coloquei. Essa fonte aqui. Qual que vai ser a corrente que eu vou ver nesse caso? Ah, pessoal, tem mais um detalhe que eu esqueci aqui, né? Quando eu estou buscando circuitos equivalentes, é, lembra, TVNAM, por exemplo, eu quero ver qual é a impedância equivalente de TVNAM, eu preciso zerar as minhas fontes, é, minhas fontes independentes. Então, eu, eu zerei V. Isso aí, Leonardo. A tensão aqui nesse ponto, que é o VGS, também vai ser zero, porque ele é exatamente VX, que é zero. E esse ponto daqui, essa corrente, é ID, que vai ser proporcional a VGS independentemente se ele está em saturação ou em triodo. E se ele é zero, o ID também é zero. Logo, esse izinho vai ser zero. Pergunto, qual que é então a impedância vista nesse ponto aqui, a, a impedância equivalente? Se o i é zero, esse cara daqui vai tender a infinito. Então esse daqui, essa configuração, ela idealmente é como se ela tivesse aqui uma impedância infinita no dreno. Isso tem uma aplicação que não existia no BJT, então é por isso que eu queria falar sobre isso com vocês ele tem uma impedância infinita no dreno e depois tem outra coisa. Talvez vocês vão se lembrar, e isso é o mesmo comportamento também do PJT, né? Quando ele está em saturação, o meu VGDS, minha curva característica ID por VDS, ou seja... Como eu, quando eu vario essa tensão aqui, a corrente, depois de saturar, ela fica constante. Se eu olhasse só a partir deste ponto aqui, que, que dispositivo, que componente, é, ou que elemento de circuitos tem essa característica de ter uma corrente fixa, independentemente da tensão que eu aplico. Lembram disso daqui? A fonte de corrente... Então, a fonte de corrente ela tem a seguinte uh, característica. Ela pode ter qualquer tensão caindo sobre ela. Mas ela garante que a corrente que passa sobre ela é sempre a mesma. É isso que está mostrando esse gráfico aqui. Ó. A partir de... Nesse caso aqui é VDS ou VGS. A partir do momento que a tensão é maior do que VGS menos VTH, não importa a tensão que eu tenha, a corrente é sempre a mesma. Então eu tenho um comportamento, esse MOSFET se comporta como uma fonte de corrente. E a fonte de corrente tem essa propriedade, a impedância dela, quando eu olho a impedância dela, ela também é infinita. Então o MOSFET, ele é usado, ele pode ser usado e ele é comumente usado como uma fonte de corrente. Ah, essa é um uma ideia que, que eu queria passar para vocês. E aí ele acaba, a gente... Por que, que isso é importante? Porque em muitas ah, situações, quando a gente estiver usando o MOSFET, a polarização não vai ser feita com resistores, como a gente viu com o BJT. Então aqui nesse exemplo, né, o BJT a gente teve que colocar um monte de resistor para polarizar ele. O MOSFET é mais comum você polarizar o MOSFET com outro MOSFET. Então você cria um MOSFET, você, cria, você coloca um MOSFET adequadamente polarizado para funcionar como uma fonte de corrente, e essa fonte de corrente aqui polariza um segundo MOSFET. Vou dar um exemplo. Então agora a gente tem um. Vou colocar aqui um, um. sinal junto. A gente tem um transistor MOSFET funcionando como amplificador e um segundo amplificador, um segundo MOSFET, desculpa, que eu não desenhei aqui, que eu já substituí ele pela fonte de corrente, mas ele está aqui para garantir a polarização deste primeiro. Fazendo uma correlação com o BJT, como que vocês acham que vai, que essa topologia aqui de MOSFET vai funcionar? O que, que vocês acham que ela está fazendo? Vocês lembram das, das topologias de BJT? O que que quando eu colocava entrada na base e saída no emissor, o que, que, o que, que significava isso? Que que, Para que, que era usada essa topologia? Também chamada de coletor comum ou seguidor de emissor. Essa é uma topologia muito importante para fazer casamento de impedâncias, tá pessoal? Ela, ela é uma topologia que não tem ganho, o ganho dela é praticamente 1, um, vocês vão lembrar. Mas ela tem uma impedância de entrada muito alta e uma impedância de saída muito baixa. E a gente pode avaliar se isso daqui é verdade com esse circuitinho. Então como que eu verifico, por exemplo, a impedância de entrada para esse circuito? vou ter que olhar para cá qual que é a resistência de entrada. Então eu vou ter que colocar uma tensão e verificar qual que é a corrente que eu estou fornecendo para essa dada tensão conhecida. Então aqui para eu achar o R1 E aqui, lembrando, quando eu estou falando de impedâncias de entrada e saída, eu estou sempre falando agora de pequenos sinais, por isso até que eu coloquei essa fontezinha aqui. Então aqui eu, eu zero a minha fonte de alimentação contínua, né, de alimentação DC, então essa tensão vai para zero e essa corrente vai para zero. Significa que eu mantenho agora só a minha fonte de sinal, atenção tensão zerou. A minha fonte de corrente, eu zerei. E uma fonte de corrente se torna uma chave aberta, quando ela está zerada. E aí eu tenho aqui minha fonte de corrente, que no caso está aterrada, né? Porque eu... Essa fonte de alimentação contínua, eu também zerei. E aí eu tenho uma certa tensão, eu quero saber qual é a corrente que passa aqui. E essa é fácil de ver, né? Não tenho conexão com o terra, logo não tenho corrente. Essa corrente é zero e, portanto... Infinito também, ou seja, muito alto. E essa é aquela característica intrínseca do MOSFET. Por isso que o MOSFET foi desenvolvido. Para que ele não tenha corrente de polarização e com isso tenha menor consumo energético. É essa toda a graça né, que permite que nossos celulares ainda consigam fazer esse monte de conta e durar um dia a bateria. professor, tem tenho uma dúvida. Manda, Igor. Se essa tensão Vzinho, uhum. se ela tivesse uma oscilação, tivesse um, um ômega, teria, circularia uma corrente aí por ser como se fosse um capacitor na, na base do transistor? Eu não, não vi todas as videoaulas ainda, então não sei não, se... Não, tranquilo, mas complicado. tua pergunta é super... super boa. A re melhor resposta que eu posso te dar é depende. Depende do quê? Depende da frequência. Em geral, para as frequências que a gente trabalha com o MOSFET, esse, essa capacitância aqui do óxido, ela, ela é tão alta que eu posso dizer que... Calma aí, a capacitância é tão baixa, desculpa, que eu não que ele vai continuar uma chave aberta. Quando a frequência começar a subir demais, aí você tem razão, aí eu começo, não posso mais considerar ele uma chave aberta. Mas isso só vai acontecer para bastante altas frequências. tá? Quando você quando, fosse trabalhar em muito altas frequências, aí você precisa começar a levar em conta essa capacitância, que é chamada de capacitância parasita. Né? De, você tem que... muda. Para altas frequências, o modelo do meu transistor vai mudar. Então, aqui vai aparecer uma, um resistorzinho. A gente não está tratando disso agora. Entendi, professor. Obrigado. É, mais uma coisinha. É, no caso, quando a tensão, ela oscila com uma certa frequência, pode circular uma corrente. Mas ela tem alguma, alguma característica especial para esse sinal? Tem que ser um senoidal? Ou, por exemplo, se for só um liga-desliga, se esse liga-desliga é capaz de circular a corrente? Não sei se você já teve aula de sinais, análise de sinais. Provavelmente não. Não, não tive, né? Tá. Então, eu vou, o que eu vou te falar agora é, uma, é um assunto de outra disciplina. É, já até também cenas do próximo capítulo aí do curso. Mas a gente pode descrever qualquer sinal. Tem um teorema aí do cara chamado Fourier, do século passado, retrasado, na verdade, que ele fala que qualquer sinal periódico Pode ser descrito como soma de senoides. Então, não importa se o meu sinal é um liga-desliga, é uma onda triangular, é um dente de serra, o que, que ele é. Porque qualquer uma dessas formas periódicas, e depois a gente expande isso para não periódicas também, mas vamos ficar em periódicas que é mais simples, eu posso interpretar elas como somas de senoides de diferentes frequências. Então, se eu provar que ele se comporta de uma certa maneira para uma frequência ou para uma faixa de frequência, eu posso expandir esse comportamento para qualquer outro tipo de forma de onda. Tá? Então, isso que esse é o core da, da, da disciplina de análise de sinais fim das contas, um semestre é para entender isso. Você pode pegar qualquer sinal, decompor esse sinal em senoides, aí você analisa como a senoide se comporta no, no sistema. Né? Esse, esse transistor aqui, esse transistor polarizado, ele nada mais é do que um sistema. E aí, quando eu sei como a senoide se comporta no sistema, eu sei como qualquer outra forma de onda se comporta. E a forma triangular, ou liga-desliga, retangular, desculpa, no fim das contas ela tem, é como se ela tivesse frequências baixas, médias e altas, todas juntos ali, é... numa mesma onda, né? Então ele vai ter um comportamento misturado, dependendo aí, pode ser que para mais altas frequências ele... Isso, esse capacitor como se ele tivesse fechado. Então ele vai, ele vai deformar a minha forma de onda. Então o que eu vou ver na saída não vai mais ser uma onda retangular bonitinha, vai ser uma onda, por exemplo, vou dar um exemplo. Se, se tem então uma retangular, aí eu passo para o meu sistema e para altas frequências ele, ele vira um fechado e eu tenho perdas. Então o que eu vou observar na saída é algo um pouco mais é arredondado, porque eu perdi minhas altas frequências, então eu dei uma suavizada na minha onda, tá? Então vai resultar em, em deformação, mas aqui eu estou indo um pouco além do deste curso, tá bom? Entendi, professor, obrigado. Mas eu acho que no começo do curso o Fabiano. Acho não, eu sei que o Fabiano falou um pouco de funções de transferências e diagrama de Bode, não é? E, e tem a ver justamente com isso aqui. Então, o, esse circuito ele vai se comportar de maneiras diferentes para frequências diferentes. E aí, dependendo do sinal, eu decomponho em senoides de frequências diferentes, e aí eu sei que algumas frequências passam, outras não passam, e isso deforma o meu sinal. Eletrônica tem disso, né? Eletrônica ela mistura muito, conceitos de muitos outros, outros cursos. É uma, uma disciplina agregadora, no fim das contas. Beleza, Igor? Beleza, professor. Entendi aqui. Obrigado. É... Então vamos ver agora a impedância de saída desse circuito aqui. Agora, se eu quero a impedância de saída, eu quero olhar... Qual que é a impedância vista aqui, ó. Aí eu vou fazer aquela... Vou usar esse mesmo circuito, só que eu vou zerar a minha fonte de sinal e vou colocar aqui uma... uma outra fonte para saber como que essa tensão gera qual corrente. Bom, onde que vai a, a minha fonte? Tem que ir aqui na fonte. É, é ruim esse essa porta, esse terminal ser é chamado de de fonte, porque isso sempre se mistura. Mas então aqui você vai, a gente coloca uma fonte de sinal. E a gente quer saber qual que é essa corrente aqui. Lembrando que... E essa corrente de... gm EGS. Então notem, atenção, VGS, eu tenho que dar uma torcida aqui no meu, meu circuito, né, mas isso daqui tá, posso Bom, lembrar que ele tá, como tá aterrado, né, como se eu tivesse fechado esse circuito aqui, ó. Então eu estou falando que o VGS tem que ter o mesmo valor que Vzinho, só que invertido. né Então Vzinho é igual a menos VGS. Todo mundo consegue ver isso daqui? Que nessa, nesse laço aqui, nessa malha, eu tenho que ver igual a VGS, mas só que eles estão em oposição de fase. E a minha corrente I, aqui não vai ter corrente, apesar de ter tensão, não tem corrente. A corrente que vai passar aqui por essa fonte é a mesma corrente ID. Né? Então I vai ser igual, só que eu defini o I Sa... saindo, né, a... Notação de fonte. Então a, o i está indo para cima e o id está vindo para baixo. Então é menos gm gs. Então se eu quero saber o rout que é v sobre i basta então fazer menos Vgs sobre menos gm, Vgs, que vai me dar então 1 um sobre gm. Então, essa daqui é a impedância do meu, impedância vista pelo meu, por uma carga na saída do meu uh, transistor. Então, aquilo que eu estava comentando. O RI, nesse caso aqui, tende a infinito. Muito alto. O R0 é 1 sobre GM. GM é daí da casa de 100 ohms, 100 zímenes, quer dizer, significa que ele vai ser aí menos de 1 ohm. Ele é pequeno. Então, esse... Essa configuração aqui, ela é uma configuração que me garante uma impedância de entrada muito alta e uma impedância de saída muito baixa, e ela é usada para fazer acoplamento de impedâncias tá? então esse é o famoso casador de impedâncias ou buffer em inglês ele é o um acoplador no fim das contas e aí só para a gente terminar aqui Fica faltando a gente calcular o ganho. Para calcular o ganho, eu vou fazer uma, uma artimanhazinha aqui, só para facilitar a, in, a interpretação, tá? Então, só para te ver, quando eu for calcular o ganho, eu vou usar este circuito aqui, né? Eu tenho, vou deixar a minha fonte. Ver qual que é a tensão que vai estar tá saindo aqui. Só que como eu estou com a fonte de corrente, ela está nesse aberto, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um resistor nesse ponto aqui, falar que é um resistor muito grande, só para a gente conseguir interpretar melhor. Então, vou redesenhar esse circuito. Qual é o ganho? Lembrando aqui, eu estou colocando um resistor, que é um, pois eu vou dizer que é um resistor com valor de impedância muito alto. Aqui eu tenho a minha fonte, não, desculpa, aqui é a minha saída. E esse aqui está indo direto para o terra. Então, o que eu quero é saber para essa tensão de entrada, qual que vai ser minha tensão de saída. E aqui dá para ver o seguinte. Meu VI, ele é igual VGS mais atenção sobre o resistor. Vou anotar aqui e Vgs mais R vezes a corrente que passa por ele. E qual que é a corrente que passa por ele? É ID. E como que eu calculo ID? Vem da definição de pequenos sinais que é gm vgs e qual que é a tensão de saída a tensão de saída vout vai ser igual o R vezes ID aqui. Então, eu posso dizer que meu ganho é tensão de saída que é RD, e D. eu vou substituir o ID, então fica R GM VGS dividido por VI. Deixa eu só deixar anotado isso aqui. notem que eu tenho VGS aqui, aqui, aqui. Eu posso cortar todos eles. E vai ficar, então, RGM por 1 mais RGM. E aqui, que eu tinha falado, eu vou fazer um truque, né? Vamos falar, colocar esse resistor aqui. E agora lembrem, quando a gente começou, eu falei que eu tenho essa fonte de corrente e ela é geralmente dada feita por um MOSFET cuja resistência equivalente é infinito então eu posso dizer que essa fonte daqui tem uma resist... ela é como se fosse um resistor de resistência infinita então voltando aqui para o ganho eu posso agora falar que esse R tende a infinito. E aí qual que é o ganho neste caso? Se o R vai para infinito em cima e embaixo, o R vai ser muito maior do que 1, ignoro o 1 e aí eu tenho que o G é 1. Então esse daqui é o nosso buffer. Ele tem o ganho 1 se eu usar a fonte de corrente o ganho é igual a 1 uma impedância de entrada muito alta uma impedância de saída muito baixo. Beleza, esse é um foi um exercício mais rapidinho e bem mais é, bem tranquilo só para ver acho que tinha bastante conceitos assim de MOSFET que deu para para revisar aí o, o, vários conceitos principais da, dessa semana ficou claro pessoal Juan, eu não estava vendo, eu não consegui ver a tua pergunta, mas vamos lá, vamos falar dela agora. A pergunta do Juan foi por que, que a gente usa Laplace para analisar o domínio de frequências ao, ao invés de Fourier? É, vamos, vamos por partes, então. Os, as duas, elas estão fazendo uma transformação né, de tempo para frequência. A questão é que Laplace ela é, mais, ela é mais genérica do que Fourier. Para a gente poder aplicar a transformada de Fourier, a gente tem uma, uma limitação, que é o seguinte, o, o sinal que eu estou trabalhando, ele precisa ser finito no tempo, ou seja, a amplitude dele tem que ser menor do que infinito, o que parece ser uma coisa óbvia, qualquer sinal não. Na prática, vai, ele nunca vai, vai para infinito. Mas se eu estou olhando sistemas, e eu tenho um sistema que é instável, a saída dele pode tender a infinito. Então, quando eu estou trabalhando com sistemas e eu quero analisar o sistema em si, aí a gente usa a transformada de Laplace, porque ela é mais genérica. O Fourier, ele é uma subclasse da transformada de Laplace. Se a gente pensar no... Deixa eu voltar no... A gente tem que transformar de Laplace e ela é dada para em função de s. É uma... Esse s é um número complexo e ele, ele, a gente diz que s ele é um alfa mais Um alfa mais j omega se esse alfa for zero, e alfa aqui é a atenuação do, do sinal, então se eu tenho um sinal com alfa igual a zero, significa que é um sinal que nem aumenta com o tempo nem diminui com o tempo, ele tem uma, uma amplitude contínua ou limitada aí eu caio em s igual a j omega e isso daqui é transformada de Fourier. Agora, se tiver essa variação de, de alfa, aí eu estou na transformada de Laplace, no domínio S. Tá? Então, essa é a principal diferença. Se eu, se eu sei que meu sinal não vai explodir, ele não vai tender a infinito em nenhum momento, eu uso Fourier. Se agora eu estou tratando de um sistema e eu não posso garantir ainda que ele é um sistema estável, Aí eu preciso usar Laplace, porque aí ela, ela trata dessas situações onde eu tenho instabilidade. Então ela é muito usada para analisar o, o sistema e ver se o sistema é estável ou não. Isso vocês devem ver em teoria de controle. Acho que 616 é a disciplina onde isso é tratado. Tudo bem, Juan? Beleza, pessoal? Então, acho que era isso por hoje. E obrigado aí pela presença. Nos vemos, então, na próxima semana. Tchau, tchau, boa noite.